Santa De estrelas Fulgurantes Divina Noite Em que o Cristo Nasceu Em lágrimas E dores Seguia O homem errante Mas fez Jesus A esperança I'll Boa noite, amados irmãos, meu nome é Fernando Toledo, eu sou voluntário na ceia Casa Espírita Irmão de Assis. A noite de hoje eu vou fazer a preleção do Evangelho, cujo tema será Jesus Mestre do Amor e do Perdão. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos para que juntos façamos uma prece, para que nos preparemos e preparemos os ambientes onde nós estamos neste momento. Então vamos nos sintonizando com os nossos anjos de guarda, espíritos amigos que nos acompanham nessa nossa atual encarnação, pedindo a eles que nos intuam, que nos fortaleçam e façam com que nós, com nossas palavras, levemos todos os ensinamentos do Mestre Jesus a um patamar onde, com, a nossa, com o nosso entendimento, nós possamos nos tornar cada, cada dia melhores. Vamos também saudando a Maria Santíssima, a mãezinha que simbolicamente é a mãe de toda a humanidade por ela ser a mãe do nosso querido Mestre Jesus. Ela que nos envolve com o seu manto azul, como só uma mãe sabe fazê-lo. nos acalenta, nos socorre, Faz com que nós nos sintamos seguros e a ela nós pedimos para que nos eleve agora até a presença de Jesus, o seu amado filho, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso salvador. Mestre amado, nós te louvamos e te pedimos para que continue a estar presente cada vez que nós nos reunimos em seu nome, como vós mesmo disseste. Mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para que possamos, com as palavras contidas no Evangelho, fazer com que cada um de nós cresça um pouco mais espiritualmente. E vos pedimos também, para que diante de Deus nosso Pai, ajoelhados espiritualmente, nós possamos agradecer com aquela oração que nos ensinaste.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 Para começarmos, nós vamos como se fosse uma retrospectiva desse ano que está se finalizando agora, na sexta-feira, mas uma retrospectiva positiva diante de tudo aquilo que aconteceu. Nós podemos dizer que no ano da morte, nós perdemos pessoas amadas, mas continuamos vivos. Nós, diante de uma doença, nós continuamos saudáveis. No ano da escassez, nós tivemos pão em nossas mesas. Na queda, o um ano de muita queda, nós continuamos de pé. No ano do medo, nós estamos confiantes no Mestre Jesus e em Deus nosso Pai. No momento de desastres, nós temos muita confiança, porque confiamos também nesse grande Deus que existe dentro de nós. E quando o mundo parece estar à deriva, como um navio, o nosso barco não afundou. E aqui estamos para nos agradecer a Deus né? e estarmos mais uma vez unidos em nome de Jesus. Agora, tudo isso é válido? Tudo isso que nós estamos fazendo? Tudo isso pelo qual nós estamos passando é válido? Claro que é. Vamos ver da seguinte maneira. Sexta-feira passada, nós comemoramos o Natal. O Natal faz com que os homens deixem um pouco de lado toda aquela amargura, toda aquela correria, embora esse ano seja, tenha sido um ano bastante atípico, nós tivemos que necessariamente ficar em nossos lares ou quando sairmos nós ainda temos que fazer higienização das mãos, usar máscaras e mais aquelas atitudes saudáveis, que é cuidar bem da nossa alimentação, do nosso sono, enfim, para que nós possamos superar esse momento de pandemia, temos que fazer cada um a nossa parte. E o Natal torna, então, os homens com um sentimento maior de amizade. Embora a gente não tenha tido oportunidade de estarmos reunidos juntos, fisicamente, nos abraçando, nos beijando, sentindo energias melhores, nós aqui estamos ainda. Então, a, o Roupa Nova tem uma música que diz que o Natal poderia ser todo dia, inclusive a semana que passou, o Paulinho, que era o vocalista desta banda, ele desencarnou. Então, que ele possa estar sendo acolhido na espiritualidade. Agora, se nós podemos ter um Natal todo dia, a primeira estrofe dessa música diz assim, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho a certeza de que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Agora, o tema que nós escolhemos então, Jesus Mestre do Amor e do Perdão, é um tema importante porque falar de Jesus, Jesus é a personalidade mais importante que passou pelo planeta Terra, principalmente dos, do ponto de vista de nós cristãos. Vamos recorrer aqui a ao livro dos espíritos na questão 625 onde Kardec pergunta ao espírito de verdade qual é o tipo mais perfeito que Deus colocou ao homem para lhe servir de guia e modelo, nós temos cinco letrinhas, Jesus então a resposta da espiritualidade para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra Deus não nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instituir o homem, instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhes falsos princípios e isso aconteceu por haverem deixado que o dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, da vida da alma com, as que, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentado como leis divinas, simples, leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então vejam a importância que tem Jesus na nossa sociedade. Desde lá, quando ele apareceu no dia 25 de dezembro, que Natal foi comemorado semana passada, na sexta-feira, mas vejam a importância que tem o nosso querido Mestre. O, o, o, o, o calendário, já existiam outros calendários, mas o calendário hoje, ele divide, a, a história em duas, dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. Então vejamos a importância que teve esse Espírito que, nos, que Deus nos presenteou na vinda de Jesus lá há mais de dois mil anos. Agora, os grandes pintores, eles procuram retratar Jesus como a maioria das vezes nós vemos, uh, crucifixos, aquele, aquele homem todo ensanguentado, coroado de Espírito, com um semblante triste. Eu sempre gostei de colocar Jesus como aquele ser iluminado, sorridente, bonito, forte, para que nós não nos apeguemos muito ao sofrimento que Jesus teve. Ele, ele passou por isso para nos ensinar. Então, tenhamos a... a, a o aprendizado daquilo que nós fizemos, daquilo que ele nos ensinou e daquilo que nós estamos fazendo. Então Jesus, ele com os raios de luz com os quais ele nos direciona, ele atinge todas as pessoas. Mas cada uma tem, tem que estar preparada para conseguir ver essa luz que Jesus irradia. Nós somos luz. Ele nos disse, vós sois luzes, podei fazer o que eu fiz e muito mais. Então Jesus é o nosso Consolador, é aquele que tem enxugado todas as nossas lágrimas, curado todas as nossas feridas, e ele veio até nós, então, com a missão de nos ensinar a evoluir e crescer. Ele foi chamando cooperadores, ele criou lá um colegiado de 12 apóstolos, mas que depois de dois em dois saíram ao mundo pregando as suas palavras, pregando o seu evangelho, os seus ensinamentos. Inicialmente, ele buscou Pedro, André, depois vieram Tiago, João, Judas, Tadeu, Simão, Tomé, Mateus, Felipes Bartolomeu e Judas. E esses, esse, vamos chamar de colegiado de 12 eram pessoas simples. Tinha cobrador de impostos, claro, muitos pescadores, muito, carpinteiros, como ele depois também, é, aprendeu essa profissão com o pai José, em todos ele encontrou virtudes, mas também defeitos luzes e sombras mas ele fez o que? Ele preparou cada um deles para que depois saíssem e pregassem a boa nova, que é o evangelho que nós conhecemos, e hoje ele está nos chamando também porque eu fiz um evangelho a há tempos atrás, que era... Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, Jesus continua nos chamando e nós é que temos que nos escolher. Eu dei até o exemplo da, de uma seleção de futebol, no, no caso, onde o técnico escolhe cada um daqueles que se colocaram à disposição, se esmeraram naquilo que estavam fazendo, treinaram, foram disciplinados mas Jesus também, como nós pudemos ver em todas, todas ah, os irmãos da montanha, que ele não instigava violência, ele não convidava o povo a fazer reivindicação, ele não aconselhava ninguém a se voltar contra a política. Muito pelo contrário, ele ensinou o respeito à direção política. Tanto é que, numa das passagens em que os doutores da lei tentaram é, intimidar ou colocar Jesus numa pegadinha, ele, com aquela moeda, ele mostrou o que tem do lado, as esfinge de César. Então ele disse a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. Outra coisa, Jesus não carregou a cruz de ninguém. Nós vamos ver agora, nos próximos capítulos, porque eu não escolhi um capítulo específico para falar de Jesus hoje. Porque no Evangelho Segundo o Espiritismo nós temos 28 capítulos, dos quais 27 relatam os ensinamentos. Apesar que o último são preces. Mas que também são coisas que nós podemos aprender com o mestre. Aí, mestre do amor e do perdão. Então nós vamos ver aqui. Ele nos ensinou a amar. E o melhor presente que nós podemos ter é o amor. Ou nós amamos ou sofremos até aprendermos a amar. É a lei de causa e efeito. No capítulo 11, no item 1, os fariseus, tendo sabido que ele para a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para tentá-lo, pôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus recomendou. Amarás. Veja que nós estamos aqui falando de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, esse é o, é o mais importante. Nós estamos passando a todo momento por situações em que nós sofremos algum tipo de agressão, algum tipo de uh, ofensa, em que nós ficamos, às vezes, até um tanto quanto, vamos dizer assim, magoados, chateados, melindrados. Mas se nós pensarmos que aquele que está nos ofendendo está passando por situações difíceis, nós também vamos compreender. Mas amar o próximo como a si mesmo é amar a si mesmo e depois amar o próximo. Ele nos ensinou a ser desapegados, capítulo 16, servir a Deus e ao dinheiro. É aquela passagem do jovem que queria ganhar a vida eterna e perguntou para Jesus, o que eu devo fazer? E Jesus falou, respeitar os mandamentos da lei de Deus. O jovem disse assim, quais os mandamentos? E Jesus Elencou aqueles mandamentos Aqueles dez mandamentos né? Amar a Deus sobre todas as coisas o próximo como a ti mesmo Não matar Não adulterar Honrar pai e mãe Mas eu já respeito é, As leis de Moisés o, o jovem respondeu Então vai e vende tudo o que tens Entrega-os aos pobres E segue-me Mas o jovem tinha muitos bens E ficou muito triste então, o desapegar-se que Jesus quer nos colocar aqui é para que nós também apliquemos esse tipo de comportamento. É, nós não vamos levar nada desta vida, a não ser aquilo que nós fomos e não aquilo que nós tivemos de bens materiais. Ensinou-nos a fazer o bem. Este está no capítulo 13 que não faça a sua mão esquerda, o que, que não saiba a sua mão esquerda o que dá a direita. Quando der, desesmola, não um poste no Facebook, nas mídias sociais, mostrando que você é benemerente. Tanto é que, nesse caso aqui, ele dá o exemplo aos apóstolos a, a parábola da, da viúva, em que todos estavam ali de frente de à caixa de, de esmolas, e a maioria dos doutores da lei vinham com uma quantidade muito grande de moedas, e a caixa, essa caixa de esmolas, chamada gasofiláceo, era feita de metal. E por isso, cada vez que alguém depositava uma quantia grande de moedas, sendo de ouro, metal, né faziam um ruído muito grande. Mas qual não foi a surpresa de todos? Quando veio uma pobre viúva e colocou apenas duas moedinhas, que era a única coisa que ela tinha. E Jesus mostrou a eles, então, a importância que tinha de não fazer barulho, não mostrar a todo mundo aquilo que você está fazendo. Além disso, associado também à doação de esmola, no capítulo 15 fora da caridade não há salvação. E do item 2, nós vamos nos recordar aqui, a parábola do bom samaritano, onde um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado. E os ladrões o deixaram ferido no chão, quase morto. Vieram dois religiosos, um era um sacerdote e outro era um doutor da lei. E ambos passaram sem simplesmente olhar para o homem caído. E veio o bom samaritano, não perguntou se aquele homem era corintiano, se ele era do partido tal, o que, que ele era? Simplesmente colocou o homem num cavalo, levou até uma, uma estalagem próxima, deixou o homem ali e passou a informação para o estalajadeiro que que para cuidar desse homem. E quando ele voltasse, se tivesse alguma outra despesa, ele pagaria. Então, nós temos que fazer a, o bem sem ter distinção Sem perguntar o que a pessoa é Ele nos ensinou a pedir Eu quero colocar aqui Mais um trechinho da música Em que o pedido é, Vocês vão compreender O trecho da música é assim Os velhos amigos irão se abaçar, Os desconhecidos irão se falar E quem for criança Vai olhar para o céu Fazendo pedido para o velho Noel Até me emociona a, essa estrofe. Mas a emoção maior é falar de Jesus. No capítulo 25, busca e acharás. No item 1, nós vamos nos ater a ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, qual, qual o homem que dentre vós, olha a colocação que Jesus faz: que seu filho pedindo uma, uma, uma o pão, ele desce uma pedra e que se, o seu, se, o, se alguém tivesse pedido um peixe, ele daria uma serpente. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e não ficar nas nossas, nas nossas casas, nos, só, simplesmente nos nossos tempos religiosos, e nos esforçar para buscar os necessitados, não esperar que eles simplesmente venham bater a nossa porta. Principal, principalmente agora, no final de ano, essa... essa esse esforço que nós fazemos é, o, o que nós temos dentro do nosso coração Não só no Natal Fazer, voltando à estrofe primeira da música Que fosse Natal todos os dias Então, é, ele nos ensinou a orar Capítulo 27, diz assim pedi e obtereis Então nós percebemos Diante da operação, da, da, da oração do Pai Nosso onde ele dá a receita e ele diz que uh, o pai sempre provenha o pão nosso de cada dia e que nós também possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, a, a, a importância desse dessa desse pedido, dessa oração que nós fazemos, nós vamos ver aqui algumas passagens de Jesus, onde... Aqueles que, os, os, os, que pedem, que o, o, o, o buscam, uh, ele não carrega a cruz de ninguém. Por exemplo, ao apóstolo que uh, estava procurando por uma ajuda, ele diz, como é o caso do, do garoto ali que pediu o que era preciso para ganhar a vida eterna? Vem, segue-me. A pecadora que foi pega em adultério, ele diz: Vai e não peques mais. Ao paralítico, ele fala muito bondoso: Ergue-te e anda. A mulher que tocou, a mulher hemorrágica que tocou as vestes de Jesus, ele diz assim: A tua fé te curou. Então, por toda parte, nós vemos é, Jesus é, não carregando a cruz de ninguém. Ele simplesmente é, faz com que as pessoas se motivem. E tenham a responsabilidade de se erguer. Ele nos ensinou a, é, a perdoar. O capítulo décimo, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos. E o item 5 deste capítulo, ele recomenda para que nós reconciliemos-nos com os nossos adversários. Porque se nós fizermos um trato aqui, e cumprirmos aquilo que nós devemos, ou mesmo aquilo que nós estamos cobrando dos nossos irmãos, para que nós fazemos, façamos um trato, para não permitir que, se nós não nos acordarmos agora, nós vamos é, ser levados diante do juiz, e o juiz é que vai dar a sentença. Isso pode ser que um de nós seja colocado em prisão. Então, nós temos muitas oportunidades de resgate dos nossos débitos, repondo aquilo que nós roubamos, amando aquele que nos odeia, aquele que nos odiamos. E no Pai Nosso, o item 11 do capítulo também, décimo, né, o capítulo décimo: aquele que estiver sem pecado que atira a primeira pedra é o perdão aquela senhora que foi pega em adultério. E ele, como eu já relatei ali atrás, né? ele diz, vá e não peques mais, porque os doutores da lei queriam que Jesus se posicionasse. E ele, muito sabiamente, é, não não disse para apedrejar, mas também não disse para que ela não fosse perdoada, porque a lei de Moisés é, permitia que uma mulher sendo pega em adultério fosse apedrejada. Ele falou, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Como ninguém, to, todos saíram né, de fininho, deixaram as pedras ali, ele disse à mulher, vá e não peques mais. Agora, para nós encerrarmos parte da nossa projeção, nós vamos, é, como nós dissemos, né? Jesus, mestre do amor e do perdão uma boa parte daquele daquele daquelas referências que nós fizemos do no Evangelho nos diversos capítulos é sobre amar e no uh, Pai Nosso ele coloca uh, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos perdoais nossos pecados né e o que é mais interessante ainda é aquilo que ele deixou de mensagem na cruz uma das últimas palavras dele. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, vejamos a grande lição da noite. Em que Jesus nos ensina a amar a todo instante. Em que Jesus faz com que nós amemos o nosso próximo. Assim como nós amamos a nós mesmos. Então, nessa colocação. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É a grande lição o perdão que Jesus nos deixou. E Jesus é, é colocado o seu aniversário no dia 25, mas existem várias versões, o porquê do dia 25. Nós não vamos nos ater a isso agora. Eu só vou deixar aqui um trecho de um texto em que a pergunta é: Onde nasceu Jesus? Nós vamos perguntar para Maria Madalena. Para ela, onde é que nasceu Jesus? E ela vai nos responder, Jesus nasceu em Betânia, foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Nós vamos perguntar a Francisco de Assis, nosso querido Chiquinho. E ele vai nos responder, ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas, e até o meu nome para segui-lo. Pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Vamos perguntar a Pedro. Para você, quando nasceu Jesus? E ele vai nos responder. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás. na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? Jesus nasceu na estrada de Damasco, enquanto ele era ainda Saulo, né? Envolvido por uma intensa luz que me deixou cego. Pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo. Eu lhe disse, Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Tomé, Para você, onde nasceu Jesus?» E ele vai responder, «Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus». Só então compreendi os sentidos da palavra. «Eu sou o caminho, a verdade e a vida». Perguntemos a João Batista, «Onde e quando nasceu Jesus?» E ele responderá, Jesus nasceu no instante em que, chegando ao rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Ele é meu filho amado, no qual pus a minha confiança. Perguntemos a Maria de Nazaré, a nossa mãezinha querida, onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu em Belém sobre as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei de amor. E para nós, quando nasceu Jesus? O nosso Jesus está sempre nos esperando de braços abertos, esperando para que nós nos aproximemos dele. Aproximando, nós podemos nos, nos ajoelhar para beijar os pés. Porém, ele impede que nós realizemos este gesto de submissão. Aperta-nos contra o nosso peito e nos permite um fraterno abraço. Então que Jesus possa continuar nos abençoando e nos guiando nesse ano que, por enquanto, 2020 está, está sendo um, um ano de muito mais aprendizado. E que o ano de 2021 venha também com muito mais aprendizado daquilo que nós estamos, no momento, necessitando. Muito boa noite a todos, paz e bem.